Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje é um vídeo particularmente que eu estou muito feliz, porque é o primeiro vídeo, na verdade, que eu gravo em 2019. Então, aí é um feliz ano novo pra todo mundo, acho que ainda dá tempo, nós não passamos de janeiro, daqui a pouco o canal é Beleza? Então toque a vinheta, temos recados, Livião. Então, se vocês vierem aqui, a Livião falou que eu ganhei o meu primeiro recebidinho. Então, isso aqui foi um presente especial dos meus queridos amigos, o meu querido Paulo Prudêncio, o Paulo Ozaki, da AgroResenha, que nos presenteou o primeiro podcast agro, tá? Então, se você quiser ficar informado, você entra lá no site do agroresenha.com.br. Muito obrigado, Prudência e Paulo Ozac, pelo presente. Se você quiser mandar outras, quantas você mandar, eu vou vir aqui aparecer, beleza? Então tá bom, toca a vinheta, alguma coisa? Então seja bem-vindo em 2019. Hoje nós vamos trabalhar com lista suspensa com preenchimento semiautomático. Tá curioso? Fica aí, ô bundão. Ganhei aqui mais um presentinho, olha que maravilha. Lembra que a minha filha tinha quebrado a caneca do Trovato? Ele mandou fazer uma do Megazord aqui pra mim, ó. Mais um presente do Trovato. Um beijo, meu lindo. Trovato, neste momento, está na Áustria, gravando vídeos para o LinkedIn. É, Livião, eu, eu aqui olhando a sua cara. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. O vídeo de hoje vai ser a lista suspensa com preenchimento semiautomático. O que é semiautomático? Funciona como uma validação em cascata. Nós já trabalhamos aqui no canal que você começa a digitar uma determinada a coisa na célula e ela vai aparecer a lista suspensa apenas com aquelas informações que você editou. Então, como a minha explicação deve ter ficado uma bosta, eu vou abrir aqui o arquivo para mostrar para vocês como é que funciona esse negócio. Esse negar a ficar entrando em site pornô aqui, não vai. Então o que eu quis dizer com isso, Livião? Se a gente colocar aqui ó, tem uma validação de dados que todo mundo sabe fazer, certo? Basta se entrar lá, selecionar a lista, isso aí tem um monte de tutorial. Só que imagine que eu quero, por exemplo, filtrar o que dentro dessa validação eu comece a digitar. Então, eu vou digitar aqui ó: B. As informações vão trazer apenas quem começa com B, BE, beleza? Então, legal, né, pra caralho? Eu não sabia disso daqui. Na verdade, esse vídeo acaba não sendo novidade dentro do botão do Excel, porque eu aprendi este recurso em uma das ilustres visitas. Que eu tive com quem? João Benito Savastano, o mestre ioda do Excel. Então agora nós vamos mostrar como é que faz esse recurso, beleza? Então vou fechar aqui para gente finalmente para o exercício. Então já vou avisando os senhores e a senhora também. Este vídeo ele é um pouquinho chato, né? Não é fácil de fazer esse negócio. Ele envolve uma série de funções e de ferramentas. Então, se você é daqueles caras que sofrem, né? De como é que eu posso falar, visualização precoce, né? Não aguenta ouvir um áudio de um minuto no WhatsApp, pode embora, sai fora que você não vai dar conta. Agora, você quer saber como é que faz? Fica aí, vai ser demorado o vídeo, vai ser chato pra caralho, não é fácil de explicar, então peço a gentileza que você tenha paciência. Beleza, Livião? Fui muito grosso, obrigado. Então, inclusive, Livião, hoje, olha, a base de dados tem homenagem a ela. Ela que é a nossa verdureira, por favor, venha na frente das câmeras e mande um beijo pro pessoal e mostre a sua camisetinha também. Olha lá, olha que maravilha. Essa é uma diva, né, a rainha do Tinder. O nome dela é Jennifer. O que não, Tinder é a Ju. É Jennifer ou Jéssica? Ah, Jéssica, vai. Então, beleza. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ensinar como é que eu montei aquele exercício que a gente mostrou para tentar fazer que você fique no vídeo até o final. Para que eu consiga utilizar esse recurso, a primeira função que eu tenho que utilizar é a função do desloque. Você lembra da função desloque no canal? Lívia Não, né? A função desloque, pessoal, funciona como se fosse um mapa ao tesouro, né? Dentro de uma determinada base de dados, você vai encontrar a partir de um sistema de posição quais são as informações desejadas, ok? Então vamos lá, desloque e a primeira função, né? na verdade, o primeiro argumento dentro da sua fórmula, meu Deus do céu, é a referência. Então, a partir da onde nós vamos começar a busca da informação que está ali, que no caso é a berinjela. Zerati, ninguém percebeu que antes estava BA, agora está BE. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar a partir da onde? Nós vamos começar a partir da célula A1. Então, a partir da célula A1, eu quero selecionar apenas as informações que constam ali, berinjela ou beterraba. Então, você nota, Livião, que a grande sacada do negócio é que eu não tenho um termo exato. Eu não estou procurando só berinjela. Eu estou procurando quem começa a com BE. Então, isso é um aspecto importante na construção da fórmula. Mais para frente, nós vamos lembrar disso, ok? Então, a partir ali da célula A1, eu quero pegar quem é BE. Então, quando numa base de dados eu preciso encontrar uma determinada informação, eu posso fazer o uso da função CORRESP, que a gente já trabalhou aqui no canal também. Só que agora, ou seja, no número que está ali, linhas, significa quantas linhas eu tenho que descer na minha base de dados. Então, é agora que eu venho um CORRESP aqui dentro. Ó. CORRESP. Ok? Quem que eu estou procurando, Livião? O camarada que estiver aqui dentro da célula C1, beleza? Só que o camarada que está na célula C1, ele não é exato. Olha na base de dados ali, fera. Vê se tem alguém que chama BE. Ninguém chama BE. Ou chama berinjela ou chama beterraba. Então é por isso que nós temos agora que usar um truquezinho que eu tenho que concatenar o conteúdo da célula C1 com... Um caractere especial que a gente só utiliza para fazer multiplicação dentro do Excel. Quem que a gente utiliza para fazer multiplicação no Excel? Ai meu saco, a gente utiliza o asterisco, não é o vezes, o vezes é o x, ok? Então eu vou colocar aqui ó, eu vou abrir aspas, vou colocar o asterisco e vou fechar aspas, beleza? E nesse momento eu tenho que colocar o que? Corresp, o valor procurado vai ser esse aí, em qual matriz? Então vai ser nesta matriz aqui, notem que eu não estou pegando a primeira célula da 1, eu estou começando a partir da A2, porque ele considerou que A1 é onde eu vou iniciar o meu negócio e começo a partir da A2, ok? ponto e zero para que a correspondência ela seja exatamente igual ou seja ele vai me trazer se for valor exato ok se você não manja da função correto peço gentilmente que você acesse algum dos tutoriais disponível no YouTube principalmente aqui no canal botão do Excel o canal mais barbudo da comunidade do Excel beleza fecha o parênteses ponto e vírgula. a próxima né o próximo argumento aí da função desloque é quantas colunas eu vou andar para a direita ou para a esquerda nesse caso moçada como eu estou trabalhando apenas na coluna A. Quantas colunas eu tenho que andar, Alivião? Zero. Porque você já está na coluna. Isso porque é a terceira vez que nós treinamos. Vamos ver se na quarta ela acerta. Você tem que colocar zero. Ou seja, a partir da célula 1, eu vou descer com o Corresp encontrar quem tem o primeiro BE. Estou aqui nessa posição. Não vou andar nenhuma coluna para a direita, nenhum para esquerda. Ponto e vírgula. E eu vou pegar quantas informações para minha lista? Duas. Você não enxerga? Por que não senta aqui, igual Ju? Então nós vamos pegar duas, porque tem duas informações que são berinjela e a beterraba. Se eu tivesse procurando ali PI, seria pimenta e o pimentão, beleza? Então só que eu preciso deixar uma função automatizada dentro do desloque. Então é aí que eu venho, por exemplo, com outra função, que é o conte C. Então olha que fórmula maravilhosa para você mostrar para sua mãe e falar, fui eu que fiz, mãe. Então quem que nós vamos contar? Assim como no Corresp eu encontrei a posição na base, agora a partir do conte C eu vou pegar quantas informações tem. Então neste mesmo intervalo de critérios, o Alivion, de A2 até A13, ponto e vírgula, eu vou contar quantos critérios tem a partir do BE concatenado com asterisco. Bom que você fica olhando com a minha cara, achando que eu que eu achando que você tá entendendo, você não tá entendendo nada. Beleza? Então C I C 1 concatenado com o asterisco e eu vou fechar a minha aspa. Então notem que eu já dimensionei a altura. Então comecei a partir da 1, descia até encontrar BE. depois eu achei agora, eu selecionei duas informações, quantas colunas eu tenho que andar para o lado, Livião? Você não faz ideia, né? Você só tem uma largura de coluna, então você vai trabalhar apenas em uma coluna. Se você trabalhasse com 10, quanto que ia ser a largura? 9, porque ele já tá aí na 1, tem que andar mais 9. Meu Deus! Vamos lá. Então aqui no caso ele tem que ser o quê? Agora até eu Perdi é um, beleza. Então você vai pegar apenas a largura. A hora que eu der o enter, o que vai acontecer? Fala pra mim, ó, pau. Por que, que deu pau? Porque a função desloque, ela retorna um intervalo. Então se eu pegar aqui e, por exemplo, o que que ela tá retornando? Ela tá retornando um intervalo que vai de A6 até A7, que é onde eu tenho B. Então se eu pegar aqui, por exemplo, e falar que isso é igual a isso aqui ó, o que que vai retornar para mim? Pau também. Então toma cuidado que a função desloque como eu disse, por si só ela não serve para bosta nenhuma. Ela é uma função catalisadora de outras ferramentas. Mas olha que negócio interessante olha quantos recursos integrados nós utilizamos aqui. Então os Usei o desloque, usei o corresp e usei o conte -c, além do truquezinho do asterisco. Então, nós temos aí ó quatro opções. Então, o que você que vai fazer agora com toda essa função que você criou aí fora, Livião? Você vai copiar toda ela. Então, você vai copiar toda ela. Tá vendo aqui? Ó? Pode dar um ctrl-c também, acho que vai funcionar. O importante é você pegar a referência da função e eu vou dar um ctrl-c. Beleza? Agora você vai fazer o quê? Tá vendo aqui essa função aqui? Nessa função não. Tá vendo essa célula C1? Você vai clicar nela e você vai atribuir um nome a ela. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em fórmulas e nós vamos utilizar o recurso que se chama gerenciador de nomes. Então eu vou definir um nome para esta célula. No caso, a célula C1. Como é que vai chamar este nome? Como é que você quer que chame Livião Pode chamar produtos. Produtos. E aqui embaixo ó, tem a referência. Só que no lugar da referência, isso é uma coisa, que o meu caro Benito, mestre Oda, já tinha adiantado, né? Poucas pessoas, ou seja, muita gente acaba poucas pessoas não, muita gente acaba desconhecendo que é possível você trabalhar com funções ou fórmulas diretamente aí dentro. Então aqui onde está a planilha C1, ó, quem que vai aqui, Livião? Justamente o desloque que nós criamos. Botão, por que que você criou o desloque fora e depois colou dentro da ferramenta? Porque é um saco construir função dentro da própria ferramenta, porque o Excel ele tira todo aquele passo a passo, aquele tutorial que vem junto, a facilidade da seleção. Então, como é um saco, meio que você tem que ter todos os argumentos de cabeça, primeiro eu jogo fora para depois colocar dentro. Você pode jogar dentro, pode, o Excel é seu, o exercício é seu, você se faça o que você quiser. o é seu. Beleza? Então tá bom. Agora, como é que essa célula C1 chama Livião? Ela se chama produtos, e a linha de raciocínio dela refere-se à função do desloque, ok? Então eu vou dar um ok, olha que maravilha. Por enquanto não aconteceu nada, né? Por quê? Cadê a minha listinha? Porque simplesmente você nomeou o intervalo. E agora o que nós vamos fazer? Então, nesta função aqui, ó, eu vou tirar o B daqui só para que a gente faça certinho. Ó. Eu vou clicar em dados e vou colocar uma validação de dados. Está vendo aqui? A gente já trabalhou 25 vezes com essa ferramenta, então basta se entrar. E vai ser aqui, permitir lista, ok? Porque ela vai permitir uma lista de valores, beleza? Então, aqui na fonte, você vai colocar o quê? Como é que chama a célula que você criou? Produto, está ligada, né? Igual... Você pode selecionar igual produtos, ou um truque que eu gosto de colocar é apertar a função F3. Olha que legal, ele vai dar todas as opções de nomes que foram criados né, dentro da sua lista. Ou se você quiser colocar igual produtos, não tem problema nenhum. Tá animada a aula hoje, né? Beleza? Então, ó. ou então você clica, duro eu, que eu fico repetindo, parecendo que eu tô na aula ao vivo, né? Então depois o Erati vai editar. Então o que, que você faz aí para selecionar? Ou você coloca igual produtos, ou você aperta um F3 e seleciona o produto produto ali no colar, no colar não. Então vou selecionar aqui, ó, produtos e vou dar um ok. Beleza, Livião? Chique na bala, se você quiser, você pode colocar ali mensagem de entrada, alerta de erros, cambau. Beleza, aí você pega e faz o que? Você dá o um ok, beleza? Então agora vem aqui, chega aqui do meu ladinho, vê lá comigo. Se você pegar e clicar aqui, de, de, o desloque é que ele tá aqui embaixo, deixa eu clicar aqui, ó, quem que vai aparecer? Todos os produtos, certo? Certo. É. Então beleza. Mas você quer procurar quem? Só quem tenha berinjela. B. Então você vai colocar o B aqui, ó, e vai tentar selecionar a sua lista, beleza? E aí o que vai acontecer? Não deu certo. É porque a sua presença demoníaca do meu lado? Não. Não. O que, que acontece, Livião? Tem um pequeno pulo do gato aqui que né, a gente não acha fácil na internet. Então o que, que acontece? Quando você for criar a sua validação de dados, meu querido, note que tem aqui. ó. Então eu entrei de novo né, dentro de dados, note que tem aqui alerta de erro, tá vendo? Se você clicar aqui no alerta de erro, onde você pode configurar uma mensagem, tem aqui ó, mostrar alerta de erro após a inserção de dados inválidos. O BE está na lista? Não. Ele exclusivamente não. Ele está como berinjela ou beterraba. Então você tem que tirar esse alerta de erro após a inserção de dados para que aí o desloque faça a função dele. Pode sentar lá agora. Muito obrigado. Beleza? Então ó, eu vou tirar o mostrar alerta de erro e vou dar um ok. A partir desse momento, se eu colocar o BE aqui, Elvião, ó, e selecionar, todas as funções, todas as funções não, todas as opções que começam com BE vão estar listadas aí. E se você quiser colocar o PI da pimenta e do pimentão, tá aí. E se você digitar, no caso da pimenta, cebola, CE, vamos ver, dá também que tem a cebola e a cenoura. E se você tacar tá mão B aqui, aí você vai ter apenas a cebola. Enfim, beleza, pegou. Pessoal, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado, na verdade, é uma escolha que você faz ao utilizar este recurso, é que pelo fato de nós termos desabilitado aquela opção de mostrar o aviso quando o cara põe cagada, se eventualmente ele colocar alguma coisa que não está na base, como o nome Livião, que está aqui de corpo presente e a cabeça sabe-se lá onde... Ele vai permitir a inserção Ou seja, ele perde um pouco Aquela funcionalidade né, De restrição ou alerta A hora que o camarada vai colocar a informação É o único cuidado que a gente tem que. Eu na verdade não sei como manter os dois Se alguém tiver alguma coisa aí, você manda, a gente acrescenta No vídeo, porque eu não tenho problema nenhum em falar que eu não sei Assim como eu não sei um monte de coisa E vou aprendendo, beleza? Então beleza pessoal O vídeo de hoje foi esse né? Que no caso foi essa lista suspensa com Preenchimento automático, semi-automático Por que semi-automático, Livião? Porque o automático, né? Aquela coisa que dá para fazer com o macro, que você começa a digitar e meio que dá a sugestão da célula. Não é o caso. aquele apenas restringe os valores que você vai selecionar, funcionando inclusive, inclusive não, inclusive, inclusive como uma validação em cascata. Um vídeo extremamente longo, chato, e se você conseguiu sobreviver, agora coloque na sua planilha e vá lá fazer mala para os seus amiguinhos e não conte para ninguém. Se quiser, manda ele assistir essa porra desse vídeo de 20 minutos para entender. Um beijo, até a semana que vem. Posso mandar feliz 2019 de novo? Um feliz 2019. Muito obrigado pelo meu, para o meu querido Prudence. Paulo Zaki mandou esta camiseta para mim. E também para o meu querido Trovato. E beijo para a Lívia, a minha verdureira número 1. Um. Tchau. A Juliana me abandonou.